É o seguinte, tô aqui no cedo da vila Redcore, é faz de muito tempo, que eu preciso, eu devo explicações pra vocês, porque eu tô simplesmente parei de postar. E basicamente eu gravei assim os três vídeos, só que eu não consegui postar. Primeiro, a gravação ficou extremamente ruim. Aí eu falei, ah, eu não preciso postar, tipo, eu nem fiz nada desse vídeo. Eu posso só explicar o que, que eu fiz e fazer isso. Aí eu fui gravar o outro. Aí o... A gravação... Dá alguma coisa no OBS. A gravação fica... Ficou com um FPS. Tá ligado? Tipo, travadaça. Aí... Eu achei, tipo... Aí eu vou assim, ah, eu posso procurar um outro gravador. Mas aí... Eu fui no Steam Labs. E a gravação... Ficou com 129GB Uma gravação de 2 horas 129GB Tipo, não dava Não tinha condição de digitar aquilo Porque era um arquivo muito pesado Aí gente deu tudo errado Aí eu fui assim Ah, mas é só... É porque o Strelabs Talvez ele nem seja culpa dele Porque eu não sei configurar É um gravador É um gravador Que é, não é bem um gravador, né? A função dele a principal é Fazer live Mas enfim Aí eu... Eu tentei, tipo, achar outro, assim, e começou alguma coisa Que, tipo, em 10, 10 minutos, meu computador simplesmente desligava Minha fonte não tem um bagulho lá Eu não sei porquê, pode ser problema na fonte Pode ser problema na própria energia Eu não faço ideia, pode ser problema em qualquer coisa Mas o que importa... e já parou, tá? Já parou esse problema Eu não sei porque que melhorou, eu não sei porque que tava ruim Só sei que não tem mais problema mais Mas aí eu fiquei, tipo, ali uma semana sem conseguir ficar ali tipo mais de meia hora sem um computador desligar tipo não tinha condição de fazer nada assim não tinha condição de eu gravar não tinha condição de editar aí já sim já tinha sido várias semanas sem assim, eu conseguir fazer e aí começou também junto com isso começou prova da escola muita prova da escola muito conteúdo e não tinha condição tipo era impossível eu conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo e nesse tempo o Nari morreu Clafel morreu, não, Clafel não, Nari morreu, Carts é... morreu, Ryan morreu já tipo no início, praticamente, foi o primeiro a morrer. Basicamente, uma galera morreu. E também, tipo, não faz muito sentido, uma série multiplayer que praticamente só eu tô. Aí pra quem tá vivo, só eu, o Sofano e Clafel. E são pessoas que gravam em horários muito diferentes, então é praticamente como se não tivesse uma série multiplayer. Cada um não tem mais interação entre ninguém. Tipo, o vai ver grava gravar mais pela noite. você eu grava mais pela de manhã. E eu gravo à tarde. Tipo, a gente nunca ia se encontrar. Não ia dar pra gente ter interação nenhuma. E não faria mais sentido gravar. Mas é o seguinte. Tudo isso pra chegar agora no final. Vai ter um final a série. Que eu não, não quero. Tipo, não vou falar nada. Mas eu, eu acho que esse é um final muito bom. Que vai dar, tipo... Vai ser legal, tá ligado? Mas, basicamente, pra esse final, eu preciso ficar forte, pra não fazer uma de netherite, full p4 e um arco bom. E aí eu vou estar tá fazendo live, eu não sei se eu faço hoje, ou... sei lá. É... mas enfim, eu tô aqui pulando de uma árvore pra outra, porque eu não sei também, é coisa normal de ser humano. Mas eu vou ficar fazendo umas lives de netherite, farmando é, encantamento. Pior que a tipo, gente não tem farm de dispair, então fica bem complicado de fazer isso, né, encantamento. Então, talvez não tenha encantamento, né. Pelo menos uma netherite, um P2, pelo menos. Aí, é isso. Aí vai ter um final muito da hora, que a gente não sabe. Tipo, é um final assim, que pode ter dois sinais alternativos. E a gente não sabe qual que acontece. Mas vocês vão entender, vocês vão entender. Quando for a hora. Lá pro final desse mês, mais ou menos. Mais ou menos ali uns 10 dias. Que vocês vão ver, eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que esse é um final bom pra série. E talvez, tipo, também, depois que essa série acabe, eu, pelo menos com o survival, eu vou parar por um tempo. Porque eu tenho umas outras coisas que eu tô gostando de fazer. Eu quero fazer uns vídeos diferentes, ou talvez não fazer vídeos. Porque é isso. Às vezes as pessoas só não querem mais fazer aquilo. E isso é normal. E... talvez eu volte também, eu não sei, pode acontecer qualquer coisa, a gente nunca sabe o que, que acontece, eu tenho cama, não tenho, mas já tá acabando mesmo. Mas enfim, talvez ali no... volte lá com, com, é, com a casa de cobre quando voltar no, no final do ano, nos dois meses ali, quando lançar 1.18, aí volte. Mas eu não tenho certeza de nada Eu só não tô muito me divertindo Gravando survival Editando Não adianta é até mas sei lá Eu fico muito mais cansado Aconteceu muita coisa errada Tipo, muita coisa dando errado E eu perdi a vontade por causa dessas coisas E é só isso Talvez eu Dei uma pausa bem maior do que essa aqui Uma pausa sem não justificada E eu também queria mostrar a skin do Vasco Que eu ah, gostei muito Vasco e é isso. Tchau. E valeu. Até... Sei lá. Desculpa aí. Eu pretendia fazer algo melhor com essa série e não consegui.